Fala aí meus queridos, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, hoje é dia de maldade total, hoje é dia de Free Lessons hoje venho com uns conceitos bem simples, tenho certeza que vai ajudar muito você na hora da sua improvisação, beleza? aqui o backing track está em Mi maior, logo vou utilizar a pentatônica saindo da sua relativa menor no caso o sexto grau, o sexto grau nós contamos a partir da escala maior, então você tem Mi Fá sustenido, Só sustenido, Lá, Si, Dó sustenido. É aqui no Dó sustenido que você vai aplicar a pentatônica menor, certo? Obedecendo a fórmula certo? da escala, respeitando tom, tom, semitom, tom, tom e tom. Beleza? Então aqui, sobre o backing track pentatônica de Dó sustenido menor. beleza? então aqui você pode utilizar essa ideia Quero uma dica bem simples? caso você precise pensar em outras tonalidades de forma bem rápido então é o seguinte, se você tem aqui a pentatônica, dó sustenido, você coloca o dedo aqui na 9 e na 12 tranquilo até aqui? note aqui, ó, o dedo 4 você encontra a tonalidade maior e o dedo 1 é a menor, certo? Se você precisa mi maior, coloque o dedo 4 no mi, achou aqui a relativa, dó sustenido. Vamos pensar numa mais complexa, sei lá, si maior, coloque o dedo 4 no si, dedo 1, achamos aqui a nota sol sustenido, logo a relativa menor de si seria sol sustenido, não tem erro. Mi bemol, mi bemol maior, relativa menor, dó menor, matou? Beleza, espero ter lhe ajudado com essa dica. E desde já quero agradecer aqui a guitarra que me patrocina, que é a Streamberg. E essa é uma SGS 250, beleza? Confira o site lá da Streamberg. E é o seguinte, agora vamos elevar um pouquinho o nível dessa aula para que você tenha mais fluência, beleza? Pensando aqui, pentatônica Dó menor. Aqui vou lhe passar uma frase que seria bem interessante você utilizar, eu utilizo muito, beleza? então aqui, ó, 14 na corda de número 1 ó, pull off para 9 12 na corda de número 2 agora na corda 3 13 e 9 beleza? 13 e 9 aqui agora nós vamos expandir essa ideia, na corda de número 2 eu utilizo aqui ó, 12, 7, na número 3, 9 e na número 4, 11, 9, então aqui você tem este fragmento, ó. É legal que só esses fragmentos você pode separá-los, né? Então você está aqui na penta... Certo? Então você pode trabalhar da forma que você achar mais interessante. Pode utilizar lento também, ó. Como você achar mais interessante, beleza? Agora vamos para mais um fragmento. Na corda de número 3, aqui eu utilizo 11. Certo? Pensando aqui, ó, 11 e 8 na corda de número 4 eu utilizo 9 na corda de número 5 eu já utilizo aqui ó, 11 e 7 você pode utilizar o 6 também, que seria uma sétima maior, beleza? então de forma lenta ali ó tranquilo? agora vamos utilizar esses três elementos em ação junto com a pentatônica, beleza? Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e tenha lhe ajudado de uma certa forma. Beleza? Quero agradecer a Violações, né? pelas roupitas. Agradecer também as cordas Giannini. Beleza? Nessa guitarra estou utilizando a Giannini 09. Então confere lá. Beleza, meus queridos? Então é isso aí. Valeu!